Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos conversar sobre as estações do ano. Nos vídeos passados já conversamos sobre a ideia de que há momentos na órbita da Terra em que a Terra está mais perto do Sol e há outros momentos em que a Terra está mais distante do Sol. Quando a Terra está mais perto do Sol, vamos dizer que esse daqui seja o ponto em que a Terra está mais perto do Sol, nós vamos chamar esse ponto aqui de periélio. E quando a Terra está mais distante do Sol, esse ponto costuma ser chamado de afélio. Esse é o afélio em nossa órbita, quando nós estamos mais longe do Sol, mais distantes do Sol. E a nossa órbita tem uma semelhança com isso aqui que eu desenhei. Talvez eu tenha exagerado aqui um pouquinho, tá? Mas uma coisa que eu quero falar com você e reafirmar o que já falamos no vídeo anterior é que essa daqui não é a causa das estações. Apesar de estarmos 3% mais próximos agora, a maneira como a nossa órbita está configurada, inclusive a gente vai ver isso em outros vídeos, nós chamamos isso de diferença ou excentricidade ou quão elíptica é a órbita. Essa excentricidade é o quanto que a elipse se desvia de ser circular. Enfim, essa é uma maneira de se pensar em excentricidade, e um detalhe é que isso muda com o tempo. Mas, enfim, quando nós estamos mais perto do Sol, nós vamos estar 3% mais perto do Sol em relação ao ponto que estamos mais distante do Sol, ou seja, 3% mais perto do que no afélio. E eu falei com você no primeiro vídeo que isso aqui não é a causa das estações. Um detalhe muito interessante que eu posso falar com você aqui é que quando nós estamos aqui no periélio, ou seja, no ponto mais perto do Sol, quando nós temos maior radiação solar, na verdade, é quando o hemisfério norte está no inverno, e isso ocorre bem aqui em janeiro, e o afélio ocorre em julho. Bem, com base nisso, nós podemos fazer um questionamento interessante aqui, porque vamos pensar sobre janeiro quando nós estamos no periélio, e vamos pensar em julho quando nós estamos no afélio. Então, deixa eu desenhar um globo bem rápido aqui. Vamos fazer isso aqui, o Equador também, e eu vou desenhar isso em ambas as situações. Então, em janeiro, é quando nós temos o inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul. Então, eu vou pintar de azul aqui, que é o inverno, e eu vou colocar aqui laranja sendo o verão. Bem, do outro lado aqui, nós temos julho, que é quando nós temos o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Então, temos o inverno em julho no hemisfério sul. Então, eu vou pintar novamente aqui o Hemisfério Norte de laranja e o Hemisfério Sul de azul. Então, essas aqui são as estações do ano nesses dois períodos, nesses dois momentos. Então, esse é o verão no Hemisfério Sul, que ocorre durante o inverno no Hemisfério Norte, e vice-versa. Verão no Hemisfério Norte ocorre durante o inverno no Hemisfério Sul. Fazendo esse comentário, acredito que veio uma pergunta à sua mente agora. Se estamos mais perto do Sol em janeiro, ou seja, se estamos no periélio em janeiro, nós estamos recebendo mais radiação solar nesse período, certo? Isso realmente modera o inverno no hemisfério norte? Uma outra forma de pensar sobre isso é que, enquanto nós estamos com o inverno no hemisfério norte, nós temos o verão no hemisfério sul. Então, quando nós estamos mais perto do Sol, isso faz o hemisfério sul ter um verão mais extremo, ou seja, um verão mais quente. E a gente também poderia pensar nessa ideia em julho, quando estamos mais distante do Sol, isso vai moderar o verão no hemisfério norte, porque, bem, está quente, mas estamos mais distante do Sol. E, da mesma forma, isso vai tornar o inverno no hemisfério sul mais frio, ou seja, um inverno mais extremo, porque já é inverno e estamos mais distante do Sol, e aí talvez nós estamos recebendo menos radiação bem, Enfim, existem algumas formas de pensar sobre isso. Mas uma coisa é fato, quando nós estamos mais distante do Sol, estamos recebendo um pouco menos de radiação solar, ou estamos nos aquecendo um pouco menos. Mas a realidade é que o clima do Hemisfério Sul, como um todo, não é mais extremo, apesar de receber mais energia solar no verão e menos energia solar no inverno. Bem, deixa eu desenhar o equador aqui, apenas para que a gente possa separar os nossos hemisférios. A razão pela qual a gente não tem estações tão extremas no Hemisfério Sul é porque o Hemisfério Sul tem muito mais água. Então, se você olhar para a superfície do hemisfério sul, você vai perceber que tem muito mais água do que a superfície do hemisfério norte. Claro, nós temos aqui uma projeção de Mercator e nós temos as coisas um pouco distorcidas aqui, principalmente para as coisas que estão mais próximas dos polos. Assim, parece que essas coisas são realmente muito grandes, embora elas não sejam tão grandes assim. A Groenlândia realmente não é maior que a América do Sul. Essa projeção apenas espalha as coisas para que a gente consiga achatar tudo isso no mapa. Mas, enfim, no Hemisfério Sul tem mais água, e como você pode ter aprendido na aula de química, a água tem um calor específico bem alto, ou seja, ela precisa de muito mais energia, mais calor, para alterar 1 grau Celsius em sua temperatura. Sendo assim, a água consegue reter mais energia, consegue absorver mais energia. Ou, quando há menos energia, a água vai liberar muito mais energia sem alterar tanto a sua temperatura. Então, a água tem uma forte influência moderadora no clima. Resumindo, apesar dos verões no hemisfério sul estarem recebendo muito mais radiação do que os verões no hemisfério norte, a temperatura é moderada porque a água tem a capacidade de absorver mais calor sem mudar a temperatura dramaticamente. Agora, dito isso, uma coisa que eu não posso deixar de falar com você aqui é que, em geral, a Antártida é mais fria que o Polo Norte. E a principal razão pela qual a Antártida é mais fria, além do fato de que está em terra, ao contrário do Polo Norte, que está no centro do Oceano Ártico, é que, na verdade, nós temos uma enorme camada de gelo de altíssima altitude. A altitude para a maior parte da Antártida é cerca de 2.400 metros. Bem, e qual é a principal razão da Antártida ser mais fria? Claro, é o ponto que está mais distante do Sol no inverno, certo? Mas a principal razão pela qual a Antártida é mais fria é a altura, a altitude muito maior. E claro, de certa forma, está isolada da água. Então, especificamente durante os longos invernos, vai ficar muito mais frio lá. Beleza, tudo bem. E os verões? Bem, isso daí é um pouquinho complicado, eu não vou poder desenhar apenas uma regra básica aqui para você, mas eu posso dizer que nós teremos algumas influências aqui. Por exemplo, se você tem uma folha de gelo super grande, também é mais provável que essa folha reflita mais energia porque é branca, ao contrário das regiões que são mais escuras, como o oceano ou a Terra. Enfim, tudo isso são fatores que contribuem para o fato da Antártida ser mais fria. Tudo isso que eu falei com você deve ser pensado como fatores, fatores que contribuem para a moderação no clima nas estações aqui no hemisfério sul. Ou seja, no geral, o clima do hemisfério sul não é mais extremo do que o clima no hemisfério norte, embora a Antártida seja mais fria. Beleza? Conseguiu compreender todas essas ideias que eu apresentei aqui para você? Eu espero que sim. Então, aproveitando o momento, que eu quero deixar aí para você um grande abraço e até a próxima aula!